tu, que achas que não chego porque não andamos ao mesmo passo. Sim tu, que traças os meus limites sem saberes do que sou capaz. Sim tu, que achas que a força e a coragem são só coisas de homem. Que achas que o ser mulher me define mais do que a minha pessoa. Tu, que pensas que não sirvo porque já não tenho a tua destreza. Que não vês sabedoria além das rugas que trago na cara. Sim, tu. Que te deixas levar pela tua primeira impressão. Que não devias o olhar, mas nunca vês quem realmente sou. Obrigado. Obrigado por reconheceres que a nossa diferença é o que nos torna mais fortes. Por saberes que cada um de nós conta. E que conta muito mais quando é a somar. Porque é a somar que fazemos a diferença.